queria passar umas dicas para você de como você pode vender sem sair de casa e mesmo estando na crise. É meus amigos, todo mundo está em casa, eu estou aqui em casa também, preso, ilhado, só saio por extrema necessidade. E eu queria passar umas dicas para você de como você pode vender sem sair de casa e mesmo estando na crise. Nessa crise, as pessoas estão em casa confinadas, mas elas têm lá seu celular, têm sua internet, têm sua televisão e elas precisam sobreviver, elas precisam comprar algum produto, algum serviço para se manterem em casa. Por exemplo, a pessoa que quer se alimentar, ela pode solicitar um delivery ou então ela pode ir no mercado, né, pedir online, que até tem mercados também que estão fazendo entregas é, de forma, você faz o pedido online e eles entregam na sua residência. Outra questão também, as escolas têm muitas aulas, a minha filha mesmo está tendo aulas online, né? Então o mundo está precisando se adequar à necessidade de ter uma internet e começar a vender o seu produto ou o seu serviço pela internet. Essa realidade já está no Brasil há mais de 10 anos. E agora, esse é o momento, nessa crise, de você que é empreendedor, você que tem um negócio local, você que é afiliado, produtor, esse é o momento que você precisa ainda mais tornar como obrigatória a sua presença online. Uma presença online de uma marca, de um serviço, não é mais opção, não é mais um hobby. Você precisa ter, sim, o seu negócio online para se manter, senão o seu negócio acaba morrendo e você acaba entrando em falência. Então, hoje em dia, é importantíssimo você ter a sua empresa, ter a sua marca que é sua presença online e vender para as pessoas que estão pesquisando pelo seu produto. Não adianta nada você ter um, um site ou fazer é, alguma ação nas redes sociais se as pessoas não estão pesquisando pelo seu produto. E como você vai descobrir isso? Usando o Google. O Google ele é a maior ferramenta de vendas da internet, por quê? Porque lá que as pessoas pesquisam por algum produto ou serviço de forma ativa. Para você ter uma ideia, eu estou aqui em casa, mas eu só estou conseguindo comprar as coisas online. Por exemplo, álcool em gel só estou encontrando online. Eu faço aula de pilates com uma fisioterapeuta. Essa fisioterapeuta ela está dando aulas online. Daqui a pouco a Páscoa está chegando aí, tem pessoas que fazem ovos de Páscoa, bombons, doces. Se você não tem um site, uma loja virtual para vender esse produto seu, você infelizmente vai entrar em falência. Então, Desde pequenos negócios, pessoas que trabalham em casa, pessoas que têm um pequeno, médio ou grande negócio, precisa ter o um, né, seu negócio online, porque hoje é questão de sobrevivência. Se você não está na internet, se a sua empresa não está na internet, se você não divulga produtos ou serviços pela internet, você está perdendo dinheiro e lá na frente o seu prejuízo vai ser muito maior do que esse coronavírus. Beleza? Essa é a minha dica para você... Então fique alerta, começa desde já a investir em técnicas de vendas online e utilize o Google, que é lá que as pessoas estão buscando de forma ativa, mesmo nessa crise. As pessoas querem comprar algo e você pode oferecer isso para elas pela internet.